Olá, vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Vencer o orgulho procurando alguém que lhe ofendeu e o perdoar. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares e tenha uma santa quaresma. Deus te abençoe.